Na hora de gravar o vídeo, quando você ligar a câmera e for falar, sorria, tá? Então, o um sorriso conecta muito. Né? Às vezes a gente fica sério ali para gravar o um vídeo e acaba ficando sério, esquecendo de sorrir. Sorria, seja natural, o mais natural possível. Mesmo que você esteja muito nervosa, muito nervoso aí para gravar, para falar, procure ser o mais natural possível. Porque do lado de lá, a pessoa que tá do lado de lá que vai ver o seu vídeo, ela vai entender se você está sendo natural ali falando do seu jeito, né? com a sua comunicação, com as suas palavras, ou não. Ou se você tá lendo um texto, ou se tá nervoso. Tá? Agora tem que começar a fazer. Então, ah, gravei, mas cara, eu gravei, mas eu fiquei nervosa no vídeo, Carla. Ou publica sim, ou dá mais uma treinadinha e grava de novo. Ué. Não tem o que fazer, mas o que precisa é fazer. Não tem como ser diferente. O que precisa é fazer.